E aí, minha gente? bom com a minha, hein? Olha esses dois Eu amo! É uma doceria bem famosa que tem um programa de TV. A eu Estou? É o Bakery. Sugar, got sugar, baby. Got money, honey. Drink Cinco minutos, meia hora, uma hora e meia de espera. É isso mesmo, a galera aqui tem que esperar Esse tem como se quiser um bolo Nesta loja famosa A fila chega a dar volta no porteirão e tem quem vem de longe, só para passar aqui. Olha ah, quem encontrei aqui, os brasileiros. Como você descobriu os caras verem aqui? Através da televisão. Assisto todos os programas dele, sou fanática, apaixonada. Por cada bolo que ele faz, a escultura da esposa dele, que ele fez, ficou maravilhoso. Então, eu sou apaixonada. Eu assisto no canal no Brasil e vim até os Estados Unidos para poder conhecê-lo. Pode ser que eu consiga, mas pelo menos a loja eu vou conhecer. É, é isso mesmo, eu também amo. amo. Paixão. Vamos, comer Vamos comer cupcake. Vamos comer cupcake. Mais... Não foi por causa dos cupcakes que eu vim para cá hoje, foi por algo mais especial. Calma, que já já vocês saberão do que estou falando. Antes, não ter noção das gostosuras que são feitas aqui. Você pode levar várias lembrancinhas. Queima é dessa! Passe para o nosso sorteio! Deve dar o like primeiro no Face! Agora vocês entenderão por que vem pra cá hoje. Aqui é o seu fim No número 3, can everybody please say happy birthday to Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to, Happy birthday to you Wow Wow Wow Wow Wow Wow Wow Wow no, 30 30. 30. 30. Oh, Nick, you speak English. 30 years old. <laughs> A little bit. Ah, right, girl. So you're 30 years old. Very nice. Wow. Te gustas? Wow. the water. Okay, you like the cake. Very nice. Wow. Wow. Thanks. You're welcome. Yeah, thanks. Hello. Anytime. Anytime. All right. Se você gosta, agora, agora tem que comer, que é muito bom. Oh! Hora de comer bolo. Ou seja, vamos ficando por aqui. Não esqueça de participar da nossa programação. Hoje o programa vocês é foi um doce. Até a próxima. Tchau. Bye.